Sabe aquela receita que tem gostinho de infância? É ela que eu vou ensinar a fazer hoje. Coxinha de frango. E o melhor, é saudável. Então vamos começar pela massa. Aqui eu vou utilizar um copo de Vegan Delight. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de café de sal rosa. E uma pitada de páprica picante. Agora eu vou levar essa mistura ao fogo médio. E adicionando uma xícara de farinha de arroz até obter uma massa homogênea. O segredo é esperar levantar a fervura da mistura e adicionando a farinha de arroz aos poucos. A massa já tá fria, então eu vou sovar. Agora eu vou montar minha coxinha. O meu recheio vai ser de frango, mas você pode usar o recheio que preferir. De carne seca e de cogumelos também fica uma delícia. O meu frango eu já deixei pronto. Depois de moldar as coxinhas, eu vou passar no ovo e na farinha de linhaça colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Tá pronta a nossa coxinha. Essa receita rende 6 porções e a massa fica bem levinha. Bora comer? Ah, escreve aqui nos comentários por onde você começa comendo a coxinha.